Isaac and his mother lived alone. Yes, mother. E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Máquia e vamos jogar um Isaacão. Sei que eu desisti de Dumac aí, mas papo pra depois. A gente pretende voltar aí com, com os episódios. Poxa, meu pior problema aqui é a edição, mas.. Postando os episódios de Isaac, que eu não preciso. Me esforçar muito Só preciso mais focar em jogo Então, vamos lá A gente vai jogar de Eden Os status deles são todos alternados Que nem eu a, tenho cadência de 18 tiros Mas, bom dano E basicamente é isso Começamos com dois itens E essa é a seed desse jogo Caso vocês quiserem jogar a mesma fase É K, H, é K, Q Nossa, não sei mais ler kq 4, E, 4, C, Q, K A gente começou com o H-Bot E com Contágio Que é esse negocinho vermelho Contágio é bom porque Ele espalha um vírus pelos inimigos Matando eles Só que isso acontece uma vez por sala Então Bom usar com grupos grandes, né? a gente não sabe quanto de HP a gente começou Porque isso daí também é um aleatório do Éden é, Tomar um pouquinho mais de cuidado uh, Nesse momento, acho que a, a nossa prioridade mesmo agora É pegar alguma Algum item que aumente Minha cadência de tiros é, Eu acho que isso daí é o principal E também <risos> Tentar pegar Esse coração azul aqui que vai dar um pouquinho Mais de vida pra gente Deixa eu ver se é uma coisa ah, tá suave. Achei que não tava gravando. Bom, é... Esse contato perdido não era uma coisa muito boa para pegar agora. Por conta da cadência de tiros. Mas ele age como... Ó o contágio, ó como vai. O... Ele age como se fosse... Como se fosse não. Ele é um protetor de... De tiros para nós, né? Então... O 8 Watch ele. De... Ah, pera aí. Proteção de tiro. Então, se o inimigo me atirar, eu atirar contra ele. Eu bloqueio o tiro do cara, só que anula a minha. Meu tiro também. O 8 Watch é esse item aqui que vocês viram. Essa onda de choque. Super útil porque ela recarrega, né? Então. A gente consegue. Ficar com bastante bomba, né? Consegue economizar bastante e isso aí então ultimamente eu ando jogando o né então é um jogo super super legal e bastante bastante jogada há muito tempo ali tá para recebendo uma DLC nova é chamada Rependence eu não sei qual é o status dessa atualização, né, mas é uma coisa que eu li. Vão adicionar mais itens, né, nos... Já acho que 200 itens tem esse jogo. E... Eu tô esperando bastante essa DLC. Nossa, eu quero isso aqui. Conforme eu pego moedas, elas se transformam em chaves. Então, isso daqui é super útil pra mim agora. Hum... Compasso um por 7 reais. A bússola, né, no caso. O item é muito bom e ele revela as coisas que tem no mapa, né? Ou pelo menos os ícones onde tem chefe, subchefe e assim por diante. Vou esperar um pouco, para encher um pouquinho o meu item e vamos para o primeiro chefe desse cenário. Fome. Eu fui atingido pela fome. Agora estou com fome. Ai, meu Deus. Não gosto de enfrentar mestre assim. Eu acho que os meus mestres menos preferidos desse jogo são os... Quatro, os Harbringers, né? Os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Somente quando você tem uma cadência de tiro tão gigante que nem é 18, né? Se a gente levar em consideração que o Isaac mesmo, ele... Cadê tiro de tiros dele é 10 Em relação ao que a gente tem agora Então estamos numa situação muito esquisita A gente precisa do Precisa melhorar isso O problema é que Os Cavaleiros do Apocalipse Eles só dão Itens de contato né? É Cube of Meat Banda de bandages, não sei o nome, que é esse aqui? Bola de bandagens. E conforme você encosta nos outros personagens dá um pouco de dano, né? Maldição da escuridão. A gente tem bastante vida até. Maldição da escuridão, nome. Não me afeta muito. Essa da Gaza aqui que eu tenho, ela, por idade, nossa, tradução tá bem horrível. É, ela tira uma maldição temporária, né, por um andar e te dá de volta uma vida. É útil. Tá aqui, assim. Tem uma tinta de rock ali, a gente vai esperar então eu estou usando vou esperar essa da gás aqui Uh, small rock Cadê de tiros aumentada mais dano um pouco menos de velocidade mas não tem problema então estou esperando essa da gás para caso a gente tiver algum algum andar que seja cursa, é, cursa, cursamento olha. maldição da cegueira esse item aqui que eu peguei o dedo ele é bom tem pessoas que não gostam muito dele, né? Mas eu acho ele bem útil Por conta que é onde você aponta Dá dano, né? Aquele negócio de quando você aponta pra alguma coisa Da verruga, então esse item segue Segue Sai! Segue esse pensamento Então vamos entrar aqui porque, pelo amor de Deus um, Eu preciso de Soul Heart Vou pegar dinheiro, aproveite a spawn um monte de chave, eu vou pegar isso daqui e... ai vamos pro boss contagem tá ajudando a gente aí bastante Mas é isso aí a gente vai jogando um pouquinho de Isaac, super Jogo super difícil. É, você tem que manjar um pouquinho de recursos, né? Que. O tanto de chave e bomba que você tem influencia bastante. Também influência aqui. Você tem que aprender a desviar aqui dar uns Ronaldinho nos inimigos pra dar uma desviada. Nossa, pior lugar para enfrentar o um monstro. mais melhor que nada Ficar tranquilo aqui Como eu tenho bastante bomba Eu acho que eu vou usar bomba contra ele Vamos ajudar aí um pouquinho mais rápido Vem um item sintético Dá mais dano, mais alcance Vamos ver o que temos no pacto com o diabo Temos aqui nove vidas a primeira, primeiro item de transformação, de uma das, das transformações mais fortes desse jogo, que é o Guppy que é um um gato que é tá morto. <risos> Mas basicamente você se transforma nesse gato e a cada tiro ele gera bastante dano, né, para você. Que ele gera umas umas mosquinhas que dão bastante dano, dependendo do seu dano, né? Vamos lá. Super preguiça. Bastante coisa pra falar, né? Nesse, nesse jogo, ele é um jogo bem... Bem extenso, tem bastante coisa pra falar nele. Bastante item. O que nove vidas me dá é basicamente isso, né? Me dá um coração e nove vidas. Então, posso morrer aí bastante tempo. Maldição do Bob me dá cinco bombas minhas bombas ganham um efeito... Opa, tô passando mal aqui. Ganha um efeito de... Eita! Ganha um efeito de, de envenenamento. Enrosquei aqui é é pensando. Mas tá bom. Com nove vidas a gente fica um pouco mais tranquilo. Minha cadência de tiros não tá aquelas coisas, né? Mas já tá melhorando já. Então vamos ainda. Vamos ver o que tem aqui. Tenho Heroes infinitos, né? Posso rolar item pra caramba por conta do eight-bot. Se eu precisar de um do sorracho, eu vou usar essa lagastra. Mas eu preciso de tiro. O lápis é bom, mas eu preciso de status. O lápis é, a cada 16 tiros, ele solta tipo um tiro de 12. Scatter Bombs não é bom. E vamos ver o que tem mais aqui. Definitivamente não. <risos> Spider Babes <risos> É útil, mas Não o útil que a gente precisa Agora, no momento A gente precisa de Cadência de tiro, basicamente Porque dano a gente tá mais ou menos resolvido já pelo jogo 7 de dano é bastante Não é o suficiente, claro Mas é bastante já Porque o dedo vai dar bastante dano Então, dá bom o lápis seria uma boa aqui agora? Seria. Mas.. Ah, não sei. Com, com 15 tiros eu não, não acho que seja um, uma boa ideia, né? Por enquanto não, pelo menos. Oh, Abrir espaço. O bom do dedo com cheia de tears em uma cadência alta é isso aqui. Eu consigo bater neles sem eles me baterem. Isso ajuda pra caramba. Então, gente, eu dei uma parada com o Doom porque eu meio que enjoei. Nesse meu tempo aconteceu uma par de coisa e. Eu fiquei um ano sem mexer no canal direito, queimou minha placa de vídeo. Ixi. Aconteceram tantas coisas que eu. Eu sinceramente fiquei perdido na, no que eu queria fazer da vida. E. Vida. <risos> e. Eu basicamente falar, eu não, não. Eu não tenho tempo pra ficar pensando em canal por enquanto ah só que eu tinha como eu tinha parado né então eu pensei ah eu vou dar um tempo nesse tempo eu comecei a jogar outras coisas né Mais aqui. ai aqui e Joguei um outro ad de Doom, só que eu não gravei Acabei não gravando Ok Mármores Isso aqui é bom Tem bastante chave já Tem um arcade aqui Então eu basicamente dá desistida mesmo Mas eu vou voltar Eventualmente Mas por enquanto eu não volto Eu vou gravando Isaac Que é um jogo divertido Dá pra dar uma aí E dá pra gente se divertir Mas voltando pro jogo Que eu não tenho muita experiência Em Falar de mim mesmo, né? Pensar nas minhas coisas e jogar. Eu... Vamos lá, a gente pegou a o Starter Deck né? na loja. Esse item ele transforma todas as pílulas em cartas, o que pra mim é melhor. Que até ele colocou o Dot lá pra gente. Que ele me dava esses dois coraçãozinhos que eu tô agora, né? Então, ajudou bastante. E do mestre a gente pegou essa bolinha aí de essa marble aí. Que ela. Ela ajuda bastante na, no caso da gente precisar de trinkets boas, né? Que nem eu peguei essa nos goblin aqui que ele.. Uh, sai de ônibus. Acabaram os nossos problemas, basicamente. Então ele.. Ele deixa tipo um... Uma gosma no, no inimigo e tá dando por segunda. Super boa pra quando você tem uma cadência alta. E agora que a gente pegou a sede Onion nessa bolinha triste. Agora... Nosso jogo começa a virar aqui um pouquinho. Ainda assim quero cadência de tiro, mas se começar a vir dano de novo... Também ia ser muito legal. Jumper Cables é legal, só que eu não vou pegar. Então... Vamos esperar algum item melhor. Comprei também sack head, né? Que em vez de cair um drop, cai um saquinho de drops. É melhor, né? Se a gente precisar de algum item. E vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa boa. Por 15 moedinhas. Monedas. Mons um, Box of Trinkets. Compensa. Porque se eu achar algum trinket melhor. ai bateria de carro compensa. Ela ativa meu item de barra de espaço duas vezes. Então, é útil. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar minar um pouco minha vida aqui. Vai demorar um pouquinho Mas a gente Volta lá, porque eu preciso muito dessa bateria de carro Por conta do 8 E aproveitando que eu tô com ele, né Morro uh. Aê Agora sim Agora a gente vai comprar nossa bateria de carro E é isso aí, deixa eu quebrar isso aqui também não precisar e... Vamos comprar bateria de carro Eba Duas cartas Ele ativa meu item da barra de espaço duas vezes Então se eu tiver algum gerador de vida Alguma coisa assim Me dá um pouco de vantagem Vamos olhar o que tem aqui Não me interessa Aqui eu vou derrubar cartas de espadas 2 de espadas ele duplica, né? Minhas bombas quer dizer, duplica minhas chaves. Abre um pouquinho de espaço aqui. Essa run tá melhor do que as outras que eu tentei gravar primeiramente aqui pro canal. Não sei se é porque eu tô um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Olhando, né? Pro jogo que a gente quando tá gravando se preocupa mais se mais se tá bonito na foto do que outra coisa, né? Mas vamos ver. Vou pegar essa tinta de rock aqui. Vou pegar mais bombas, um saquinho. Dois corações que tá bem de vida, basicamente. Aí. Tirar esse fogo aqui primeiro Aí, Foi 2, Foi 3. A gente tá bastante bem de vida Preciso melhorar um pouquinho Mais a cadência O máximo de cadência que você pode ter aqui É cinco, né, normalmente Au. Mas tem uns itens que Tem uns itens que eles Aumentam isso, né eles Quebram a cadência para 4, 1. E assim por diante A secreta deve estar aqui em cima Não vale a pena Ou vale Valeu Dois moedas E vamos para o boss Hollow Ok O jogo está dando bastante Bastante coisa pequena O RMI também transforma me retorna para o shopping é bom funciona bem e tem bom e eu não preciso ir para o boss rush uh, não eu quero a lista da morte e para descer maldição da memória é aqui que a gente usa isso Cara, eu não tenho paciência pra, pra não enxergar o mapa. O que que faz o, a lista da morte? É, os inimigos, eles têm uma caveirinha na cabeça. E se você matar eles em ordem, você consegue uns status a mais. É muito bom. Mas o problema é que eu estou com o dedo. E o dedo, ele meio que dá uma travada nisso pra gente, né? Ó. Matar aquele carinha primeiro já, não deu. Esse é o único problema. Seria legal eu ter pego a lista da morte? Talvez. As espadas. Nossa, o idiota é foda. Ok, o homem enforcado. Eu vou ficar com o Coringa na mão. E o eremita. Ai. Eu esqueci que eu tava com o Liso da Morte. É... O Cuninho, ele me leva para um pacto do demônio ou do anjo. E compensa bastante. Big Beautiful Fly. Eu não vou pegar. Porque ele spawna uma abelhinha que voa e explode. E... É... Não, eu não quero nada explodindo na minha cara. Vamos enfrentar a Luxúria. Ela dropou mais uma carta. Que é a Lua. E o Sacerdote pegar isso aqui. Ah, é, isso daqui spawna mais coisa. Chave enferrujada me dá mais chaves e mais baús spawnando. Então compensa bastante. Eu vou tentar achar o, o boss. Enquanto isso, batendo de longe. Ok. O 8 bot está sendo. Bem útil, né? Aí. que essa sala a gente consegue fazer? Aí. Deu bom a moedinha. Muito bom. Vamos descendo. Eu acho que nesse ponto a gente já... A gente tá bem já no, no jogo. Tem... Dá pra dar bastante jogo até o fim. Eu só preciso agora melhorar minha velocidade. Acho que eu... Se eu pegar algum item que me dê um pouquinho mais de velocidade, já fico feliz. Vou tentar fazer essa essa tela aqui. Vou com a lista. Ai. Conseguiu fazer a lista. Mais difícil que fosse. Vamos ver. Outro Coringa. Bom. Um cartão de regras. Uma peça de papel vai é ser o guia. E aí? Um. Eu vou esperar pra usar o Coringa, porque.. Outro eremita. Opa! Porque eu.. Eu quero ver se eu pego algum item de... Eita, pô, tá mais, cara. Eu vou, pe... eu vou ver se eu pego algum item de vida. Se o boss derrubar um item de vida, ajuda bastante. Porque os pactos com demônio, quando você não tem... O coraçãozinho vermelho, ele custa 3 do coração azul. Olha o meu gato falando aí. E... Pô, três coração é osso, às vezes. não sei que tenha bastante, né? dê pra dar bastante coisa. Não quero King Baby, porque é porcaria. Não quero Wooden Nickel. Vou esperar um pouco. Vamos rodar. Eu não quero moeda queimada, cara. Obrigado. O presente. Se eu for pro Devil Deal, compensa. E eu posso fazer uma coisa. Eu tenho dois coisas do Coringa. Eu vou usar um. Porque eu posso pegar o presente. E. Eu vou pegar a matéria negra. Vou pegar o segundo item de Guppy. E eu vou pegar Mouth of the Void. Compensou? Sim. Compensou. Steam Sale. Não quero. Vou pegar duas vidas aqui e vou. vou sair. Eu preciso de mais um item de gup pra me transformar. Vamos rezar pra.. Vou, pra que no próximo.. Uh. Próximo andar Tem a, o último item Se a gente se transformar em Guppy Acabou <risos> Basicamente é isso A gente pegou esse Fear Shot, né, essa mãozinha fechada Ele me dá Tiros que deixam os inimigos com medo Bastante útil com o dedo né? E A gente pegou Moth The Void também Que é esse círculo vermelho aqui ele dá muito dano. Então se eu matar um inimigo com isso daqui. Ah, isso aqui é mais útil. Se eu matar um inimigo com isso daqui. Ele me retorna corações vermelhos. Nossa. Ah, toneladas de dano. Super forte, né? Enfim. Pegamos um HP. Então vamos descer. Nossa, super útil ter pego Coringa né? Porque a gente. eu vou, eu vou entrar aqui. A gente.. Vou mudar minha aparência. Não. A gente pegou o segundo item de gump né? Se tivesse ido do modo normal não tinha pego. Deixa eu carregar Mouth the Void. Estamos bem forte na real. Lá vem. Vamos entrar aqui, que tem bastante chave. Me retornou à vida. Tá bom, tinha perdido. Voltei. Bom que ele me gera vidas, né? Ah, não vou pegar isso aqui, porque isso aqui é porcaria. Ele fica... Se eu não me engano, esse item é o que fica andando pela, pela sala até encontrar alguém e dá dano, mas... Tanto de contato. Mas, sinceramente... Pra HP e doar um pouquinho e basicamente é isso. Eu não tem mais nada pra fazer aqui nesse andar. Ah, eu não vou jogar. Você aqui, aqui. deu bom, <risos> ganhamos um sorte e ganhamos um pouquinho já tá agora o list fazendo bastante dando bastante bom pra gente Ó, contagem ajudando também é, ai. nossa eu preciso muito melhorar minha velocidade tá muito porcaria off the void me retornando com corações negros super útil também Destruir isso aqui tudo voltar é isso vamos ver o que tem pra nós aqui mais dinheiro e... o, sol. o sol libera o mapa todo e retorno no meu hp Vamos enfrentar a mãe Bastante dano nela Isso é bom Moth the world, muita apelação É... Eu vou enfrentar o Isaac Ai, Missing Page, cara Vou pegar Me dá um coração negro e Se eu tomar muito dano Ele dá um Dano geral na sala Polaroid, se eu, que é o item que eu peguei, se eu.. Se eu tomar dano.. Se eu tomar o dano quando eu não tenho coraçõezinhos, eu. Basicamente ele nega meu. Ele nega o dano que eu tomei, né? Então. Bem útil. Nego o dano não, né? Ele me protege. Nossa, eu tô ficando maluco. Gula. Acabou. Torre... Não. Muito obrigado. Imperador ajudar no fim do jogo. Vou pegar essa chave, só para pegar. Vamos ver o que tem aqui. Eu vou fazer o death list dessa, dessa sala. Retornou um... Moeda ah, Faço ou não faço? Vou fazer Ah, muito bom o jogo Chubby Tchau Chubby Off the Void Regaçando os inimigos E foi bom isso? Não <risos> Absolutamente não mas tá bom, vamos vendo. Ah, vou abrir aqui porque eu tô com bastante coisa. Às vezes nessas caixas aqui pode vir um item chamado Steven, que vai me dar. ia me dar muito dano. um pouquinho quieto ali que complicado essa salinha não vou entrar ali dentro ok mofter void não me retornou nada não iluminada aqui na sala pra olhar descendo vou tentar não vou mais Nossa senhora. Contagem mata muito o meu potencial de pegar coração negro. Mas tudo bem. Não tem problema não. A próxima aqui. Nossa sala. Não gosta essa sala. Vai, vai, vai, vai. Oh. Uh. O death list me deu dois de... De cadência de tiro. Obrigado, Death Exist. Conquista. Tchau, conquista. Eu acho que o Watt não, não é mais necessário pra mim. Então.. Vamos usar uma última vez ele aqui porque tem a tinta de rock, que eu não tinha visto. Vamos pegar de coração, as duas chaves. E vamos ficar com o Pony uh, Último livro. O último livro vai me dar uma transformação chamada Bookworm Compensa E eu acho que esse livro ele compensa mais do que o cavalo É, bem mais é. Bom, é, vamos descer Arcade aqui. Vamos olhar. O, essa transformação que eu peguei, o Bookworm, o, ele me deixa, ele me dá um, um tiro duplo a, a cada pouquinho. Super útil pra, pra gente, né? Aí, por isso que eu peguei Compensa. E também esse Book of Sin, o livro dos pecados, ele. Ele me dá bastante item, principalmente item de.. item de cura, né? Item de cura é coraçãozinhos. Então compensa pra caramba. Vou entrar aqui na sala dupla. Bastante vida. Nossa, blastocistos ajudou pra caramba. Bomba, chaves Que que é isso? Sacerdote Mais vida Mais vida Gosto assim, vida pra caramba As bombas ei Peguei mais corações. Hum, não. Coringa vai ajudar. Cara, eu preciso muito que venha o próximo item de gump. Sinceramente. Não que eu esteja precisando do dano, né, mas ia ser útil. O Não quero esse item. Imperador, um Coringa. O que é isso? Idiota. O jogo gosta de mandar esses caras assim do nada pra mim. Super, super, super divertido. explode, explode sozinho. Sol, não quero sol. Eu quero entrar aqui dentro para pegar mais uma carga. Mais um mestre. O que que você me deu, Sacerdote. Tô gostando, o jogo tá me dando bastante vida Não vou reclamar disso Esse jogo ele trola pra caramba nesse ponto Carruagem Não. O jogo trola pra caramba nesse ponto, então Êêêêê! melhor coisa que nós pode fazer é Aproveitar que ele tá dando bastante coisa Que eu sou trouxa e eu gosto de de ficar em cima dos inimigos como se fosse nada Bom, vamos enfrentar aqui a mãe agora Como eu tenho bastante cadência de tiro e eu tenho aquela defesa contra os tirinhos Então eu consigo, tipo, segurar ela Então, falou! Não veio The Wave of the Devil, não tem problema A gente vai usar o Coringa e não valeu a pena vamos subir um item de guppy e nada ok aqui na catedral começa um pouco do problema que a gente enfrenta o próprio isaac Poxa, jogo Pertrull ajuda bastante Pertrull, ele rola Todos os itens estão no chão Bem Igual ao D6 Só que Uma vez, né? Só Ai, eu odeio esses fantasmas, cara Você tem um inimigo que, que, que. Nossa, é muito. Chato esses fantasmas. Então, Answers me dá a visão do. Coisa todo, Do mapa todo. Stars. Não, obrigado. Patrol vai ajudar no. Hum, Patrol vai ajudar muito no. Na próxima fase, porque a fase começa já dando quatro itens, tipo. Já começa, tipo, se você tiver quatro chaves, né? Você abre quatro baús e pega quatro itens melhores, né? Ou piores, depende da sua sorte. Ai, ai. Vamos lá. Enfrentar um monte de mestre ao mesmo tempo. Mas assim, a run tá bem divertida, tá tranquilo a única coisa que a gente não pegou até agora foi um item de, foi um item de, nossa bom, meu senhor Bum, cara, foi um item de velocidade, né, movimento. Eu tô realmente precisando, mas não tem que se vira com que nada. Vou matar esse carinha aqui, esse aqui, não, é moeda. Preciso de status, jogo. Mais status se me der, mais feliz eu fico. Pá. Muitos status. Morrem todos vocês. Ai, ai, ai. Aqui está a porta secreta. E a nossa chance de ser Gump e acabou, basicamente. Vamos enfrentar o Isaac. Dá bastante dano nele. Sempre bom ficar aqui no cantinho, né? Que o, o cantinho ali o Isaac não consegue fazer nada contra a gente. Como eu tô com pouca velocidade, muito. Vai ser muita chatice se ele. Fizer alguma coisa a mais. Então, vamos descer. O baú. Vamos lá. Monswig, Dead Onion, Edens, Blessing, Pices. Eu quero Pices. Porque ele me dá cadência de tiros. E o resto... que não, eu vou trocar Não, também Bom, então vamos enfrentar o mestre final Eu tô com Eu tô com esse cartão do Imperador Vamos enfrentar o Blue Baby Forma bem Bem legal, assim, pro Primeiro episódio aí do canal De Isaac eu Pretendo trazer bastante, né e pra gente conversar também Dá pra conversar bastante, né? Por conta disso e... É, é isso aí, pessoal Não vou enfrentar o delírio Nesse episódio porque eu, eu, eu Realmente eu não tô Eu não tô muito confiante, né? Que a gente vai conseguir derrotar ele E é isso aí, pessoal Então, até a próxima Falou!